A violência contra a mulher não parte especificamente de um caso. É uma violência estrutural. Já são 17 feminicídios no Distrito Federal. É uma epidemia do feminicídio, que é muito grave, que é fruto dessa cultura machista de objetificação do corpo da mulher, de anulação da mulher como sujeito de direito. E acho que essa situação ela é gravíssima e precisa ser assumida pelo governo do Distrito Federal e pela Câmara Legislativa como uma pauta e uma agenda prioritária. A gente precisa interseccionar as políticas públicas de gênero, sexualidade, de raça, para erradicar a violência contra todas as mulheres. Isso passa pelo fomento fundamental das políticas públicas. Nós apresentamos nessa casa dois projetos de lei que nós achamos muito importantes. Um deles foi o Maria da Penha nas escolas, porque a gente tem que começar a discutir esse tema na sala de aula. Infelizmente, o governador do Distrito Federal vetou o nosso projeto, mas felizmente na semana passada essa casa derrubou o veto e nós também fizemos um projeto de lei de prevenção ao assédio no transporte público, tem que ter em todos os ônibus, metrô uma placa de orientação para onde a mulher precisa se encaminhar para fazer a denúncia, e o governo vetou um segundo artigo do nosso projeto que fala da importância da formação dos metroviários e dos rodoviários para identificarem o assédio sexual esses dois projetos talvez tenham sido os dois projetos prioritários do nosso mandato, como lei nessa casa, e eu sei que foram projetos prioritários porque a gente precisa enfrentar a violência contra a mulher com seriedade e não entendendo como um caso individual, mas como um caso estrutural, porque não atingiu só a Letícia, que foi uma vítima mas atingiu 17 mulheres apenas esse ano. Eu me solidarizo com as mulheres, porque eu sei que essa é a indignação do movimento feminista, eu sei que essa é a indignação de todas as mulheres que estão nessa casa hoje, com a morte da Letícia, eu sei que é a indignação de todas as mulheres do Distrito Federal que não engoliram. Mais um assassinato que é violência de gênero, porque o assassino, inclusive, tentou assediar previamente a Letícia. Ninguém vai trazer mais uma vítima, mais uma mulher de volta, uma trabalhadora de volta. Mas é possível combater o machismo e, para isso, o debate de igualdade de gênero é um debate fundamental em todas as políticas públicas do Distrito Federal.